Bacana, sejam bem-vindas, né? Bem-vindas vocês e os meninos também que vão chegar por aí. Então, essa nossa primeira, primeira de... Na verdade, essa não era nem para acontecer, aí a gente resolveu fazer um... uma, uma boa vinda aqui para vocês que estão chegando, né? E a gente avançar e trazer as primeiras, as primeiras conversas, os primeiros esclarecimentos, dúvidas... Quem de vocês já abriu o curso, já deu uma olhada no curso? Eu não consegui ainda, professor, eu estava hum. em atendimento aí não consegui ainda. Hum. Isso, Mas, a que acabar a, aula, a consultoria hoje, eu vou correr para lá. Isso, deixa eu melhorar a minha, minha tela aqui, vamos ver. Eu acho que está todo mundo aí, a gente, à medida que o pessoal vai chegando, a gente vai falando. Então, aqui aqui no Zoom, essa consultoria de hoje, ela é muito importante, justamente para eu conhecer vocês, né? Conhecer a carinha de cada uma de vocês, sentir o um desejo, né? De aprender, a gana, quem tá aí com a faca nos dentes, né? Quem colocou a cenoura na frente e tá querendo correr e abraçar em vez da reflexologia. E até também para se familiarizar com a ferramenta do aplicativo Zoom, que nem todo mundo tem essa facilidade, ou conhece já o Zoom. Quem está com o celular de pé, eu vou pedir para deixar o celular dessa posição. Aí a imagem sua fica preenchida na tela. Isso, legal, aí fica tudo legal. E a gente está gravando, né? está sendo gravada aqui a nossa aula, a nossa consultoria, e depois dessa nossa consultoria a gente vai publicar lá no YouTube. tá? Então a imagem de vocês vai lá para o YouTube. Tudo bem para vocês? Tudo bem. A imagem de vocês vão lá para o YouTube, tá bom? É, todo mundo vai conhecer vocês lá, as perguntas, as dúvidas e saber por dentro como é o nosso trabalho de consultoria, tá bom? Então, aqui dentro do aplicativo, tem aí como levantar a mãozinha, tem um lugar que você clica aí, levanta a mãozinha. Quem clicar em levantar a mãozinha quer dizer que quer fazer pergunta, tá? Então, no caso, a Edna Mota... Ela já clicou está com a mãozinha levantada, que ela quer fazer pergunta. Então, é só vocês clicarem onde está a mãozinha aí, e aí a mãozinha fica levantada, eu vou chamando na sequência para abrir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então, eu vou abrir a primeira pergunta para Edna Mota. Oi, Edna, bom dia. Abre o seu microfone, ele está fechado, e faça a sua pergunta, por gentileza. Oi. Estou ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Parece, parece que travou. Pode travou falar. o vídeo, né? Estou é, ouvindo, sim. Pode Posso falar. falar agora? Pode, pode. Posso? Pode. É, professor, é, devido às circunstâncias, né, é, nós não conseguimos adquirir os dois pontos. Parece que tem outra pessoa falando Isso. junto aí. Eu vou pedir para vocês. É... Não fazer nenhum barulho, nenhum ruído. Se você na sua casa está com barulho, deixa o seu telefone no mudo. Aí na clica para o microfone se eu desligar. Aí não dá interferência. Pode falar Sônia. Sim. E, então é o seguinte: é, como a gente é, queria muito adquirir os dois cursos, mas é impossível, né? É, a situação não está para isso no é momento. É, eu queria saber o seguinte, fazendo esse curso, esse, eu adquiri o MDF, né, que é das dores físicas, uhum. fazendo esse curso, é, futuramente, claro, a gente vai fazer o outro, né? uhum. dependendo do avanço, dependendo da forma que a gente absorver bem este curso, é, o resultado que ele nos dê, né? a gente vai fazer o outro, pretendo, né? tem essa pretensão. Uhum. Mas o senhor acha que dentro deste curso de dores físicas, é, eu consigo, é, por exemplo, se chegar um, um, um cliente para mim é, e eu observar que a dor dele é emocional, se eu acho que esse curso MDF ele vai me dar essa expertise, por exemplo, para eu perceber que é uma dor emocional, e dentro dessa situação, eu consigo, só com um módulo de dores físicas, porque eu não posso dispensar o meu cliente, né? Eu não vou Lógico. poder dispensar o seu problema emocional e dispensá-lo, né? Uhum. É, eu, posso, eu conseguiria trabalhar esse, esse cliente, né? Que seu diz cliente, não é paciente? Esse Isso, cliente. cliente. É, só com essas informações, com o conteúdo que eu vou adquirir neste curso? Com certeza, tá? Com certeza. Obviamente, o todo, tá? O todo você não vai conseguir porque você não tem o, o das ah, dores emocionais, sim. né? Mas eu vou falar assim, quando a gente trabalha, quando você faz bem feito o, o protocolo geral, né? o PG, uhum. você faz o PG bem feitinho, estuda o cliente, uhum. entende o cliente. Ó, quem está com uhum. papel, está anotando as coisas, anota aí. Sim, professor. Tá? Várias vezes tá? a... a... Eu vou dar a palavra para todo mundo, então aguarda aí quem está falando um pouquinho. Ah, várias vezes, eu aqui no meu espaço terapêutico, eu não lanço mão do protocolo específico para o cliente. Por quê? Lembra que eu falo cartas na manga? O MAD é carta na manga, sabe? É aquela terapia mais intensa. Se eu percebo que o cliente está avançando bem, ele está melhorando bem, eu não entro na parte emocional. Porque eu quero ter sempre algo a mais para fazer. Então, tem vários clientes Sim. que eu vou na conversa, vou conversando, vou interagindo com ele ou com ela, e, e não avanço na parte emocional. E sem fazer isso, o cliente já fica super 10, super bem. Eu posso então, só, dentro dessa pergunta, vou fazer uma segunda? Pode, dentro dessa mesma pergunta? Pode. Posso. Só para só fechar essa pergunta. Por que, que eu fiz essa pergunta? Porque qual é a minha preocupação? Por exemplo, há pontos do pé que ele, eu vi né, nas, nas aulas durante a semana, que são muito específicos, emocionais. Então, qual é a minha? Eu... Pessoal, quem está tá com barulho de televisão aí precisa. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho, Sônia, segura um pouquinho. Sônia, segura um pouquinho. Espera um, um, um, um, um, um pouquinho. Quem tiver com barulho de televisão, rádio, criançada, precisa desligar o, o, o áudio. Tá bem? Senão da interferência a gente não consegue. Não consegue trabalhar. Tudo bem? Então, aguarda. Quem, aguarda quem vai fazer pergunta. Depois eu deixo você falar, Rosana. Um só. Então, vamos deixa eu voltar lá com a Sônia. Sônia, repete a, a segunda pergunta, por favor. Sim. todo mundo não desligar o Posso concluir então, né? Pode. É, a, a preocupação é se de repente é, eu estou preparada para tratar as dores físicas. Ótimo, ok, dentro do conteúdo. Mas se assim, de repente eu, eu entro ali numa massagem e eu alcanço, eu toco numa parte muito emocional, muito emotiva do meu cliente, uhum. de repente é, eu vou ter, um, vou ter essa, esse equilíbrio, eu vou ter condições de manobrar isso a ponto de eu não trazer para o meu cliente um descontrole, um problema que eu posso virar... Agra... Minha... É, deixa eu só dar um, Oi. Eles... Tá, um instante só. Ana Karina. Essa entendeu? Ana isso. O que eu quero, eu. Um, é que eu tenho uma urgência em pegar esse curso e começar e, a trabalhar. E, um então, eu quero só, começar já Sônia, no curso. Sônia, instante, né? um instante só, menina. Ah, entendi. Sônia, instante só. Karina, <risos> é, fecha um pouco a claridade que está atrás de você, senão o seu rosto não dá para ver o seu rosto. Fica muita claridade atrás de você, não dá para ver o seu rosto. Ok? <risos> Tá? Professor... Um instante só, eu vou responder a, a pergunta no agora meu, da Sônia. Eu vou responder a Sônia, ah. depois eu abro a palavra, ah. uma de cada vez. você <risos> não consegue se organizar. Então é assim, Sônia e todos e todos vocês. <risos> tá? Por isso que o curso, eu dividi ele em duas partes. tá? Ou eu colocaria todo o curso em um curso só. Que hoje... Qual, qual é o custo total? Eu, na verdade, a gente nem somou. A gente fez, eu fiz uma alteração dos valores aí. Qual que é a somatória hoje? Calculadora. 887 mais 987. 1874. O que, que eu poderia fazer? Eu poderia lançar um curso só, com toda a carga, com o valor de 1874. Ou seja, nem todas vocês poderiam estar aqui hoje. Qual foi a intenção? Que a gente traz isso desde lá de trás. Que já tem uns, um ano e meio, dois anos, que eu adotei essa, esse critério de dividir o curso em duas partes. Para quê? Para você já adquirir conhecimento, ter o um entendimento e ter como começar a trabalhar. Entendeu? A exemplo disso, a gente, tem aqui a, gente tem aqui a Ana Karina Simões, que ela é de Mesquita, do Rio de Janeiro. Ela começou com o concurso das dores físicas né, Ana Karina. Concorda? E agora que a Ana Karina ela comprou o MAD. É isso, Ana Karina? Tá vendo? Ou seja, é um crescente. Você vai trabalhando, fazendo, entregando resultado para os clientes, tendo retorno, e aí com o tempo, você sente a necessidade de mais conhecimento. Faz sentido, Ana Karina? Isso, está vendo a Ana Karina dando joinha? Então vai dando fome de querer mais. Tá? Para quem tem a possibilidade de adquirir os dois cursos agora, é o ideal, porque você já termina o MAD, entra no MDF e avança. E o retorno do investimento, ele é garantido por quem? Ele é garantido por vocês, para quem vai para o front. Vou perguntar para a Ana Karina. Ana Karina, você está dando retorno, Ana Karina, do investimento? Ó, não combinei nada com a Ana Karina. Combinei com você, Ana Karina? Fazia tempo que eu não via a Ana Karina. Né? Então, o retorno, para quem coloca a faca nos dentes para fazer o curso, antes de 30 dias termina o MDF. E antes de 30 dias já está atendendo, recebendo. Ou seja, quem coloca a faca nos dentes, eu vou pegar para mim isso daí, Faz o investimento nos dois cursos que o retorno é certo. É um investimento certo, com retorno rápido. Uh -huh. E o investimento para o trabalho é super baixo. Quem viu eu fazendo a massagem na minha esposa uh -huh. anteontem? Quem viu eu fazer a massagem? O que, que foi que eu gastei na Vilma? Eu gastei o creme, duas pitadas, ou quatro pitadas de creme e quatro folhas de papel. Investimento baixíssimo. Né? O que você precisa tá do conhecimento, o apalpador, né? deixa eu pegar o apalpador aqui. Ó. Então, vocês que compraram o curso, né? vocês ganharam, a gente vai entregar. Né? Cadê, o, cadê o mapa? Deixa eu pegar o mapa aqui. Ó. Então, vocês que compraram o curso ontem e hoje, vocês ganharam, vai ser entregue na casa de vocês. O mapa e o apalpador. O que você precisa do apalpador? Ó, coloquei no meu bolso, estou pronto para trabalhar em qualquer lugar. O mapa, com o tempo, está na cabeça, você não esquece. E vocês também receberam o PDF desse material aqui. ó. Isso aqui é o resumo disso, é de simplificado. Mesma coisa. Ou seja, depois que você tem o conhecimento, em qualquer lugar. É o que a gente fala de você ter independência geográfica. O que é uma independência geográfica? Eu tenho conhecimento, eu posso mudar para qualquer lugar desse mundo, faço a minha divulgação... Crio as minhas cortesias, capito clientes começo a atender. Rápido. Dinheiro rápido no bolso. Eu vou até me atrever a perguntar aqui, vou até me atrever a perguntar, quem começou já a atender e já recebeu alguma coisa aqui? Não sei se vai ter, porque na, durante a, o evento teve gente que já recebeu. Olha lá, a Alessandra. Alessandra, abre o seu microfone, por favor, Alessandra. Fala um Bom pouquinho. Bom dia a todos, meninas, tudo bem? Fala um pouquinho. É, eu sou terapeuta podal, faz pouco tempo também que eu entrei nessa área. E no sábado eu tive clientes que estavam marcados para terapia podal. Mas aí, como o professor já tinha dado a aula prática na sexta-feira, eu aproveitei e tive, né, uma pessoa que eu fiz na sexta-feira acompanhando o professor, e no sábado eu falei assim... O maior interesse é meu. Perguntei para o meu cliente. Falei, olha, eu posso te dar uma cortesia? Claro, pode. O que é? Ele já tinha visto que eu tinha postado, gente. Olha, postem na rede social. Postem. Isso dá um resultado incrível e muito grande. Aí, já foi um ponto, assim. Os clientes falaram, pode, claro. Um deles, o primeiro que eu atendi, foi um homem. Eu falei, ai, meu Deus, um homem. <risos> e agora, né? Mas, enfim, falei para ele, olha... É, fizemos todo o procedimento, que já vai uma massagenzinha ali no procedimento, mas não era nada específico, cara dois específico. Aí, eu, conversando com ele e tudo mais, falei, posso te dar uma cortesia? Ele falou, pode, claro. E fiz, apliquei o PG. Uhum. Gente, eu fiquei muito surpresa, porque depois que, ele, que eu terminei tudo, ele levantou da maca, é, ele perguntou o valor, eu falei, né, o valor da minha terapia podal é 40 reais. E ele me deu um valor a mais. Aí eu falei, peraí que eu vou te pegar o troco. Ele falou assim, não quero o troco. Eu gostei muito. Você está no caminho certo. Pode continuar. Eu até é, mandei para o Roberto o retorno do meu cliente. Depois uhum. me mandando por mensagem no WhatsApp. Depois desse cliente atendi outra cliente. A mesma uhum. coisa. Eu vou receber uma pessoa esse sábado agora de São Paulo. Que eu fiz uma cliente minha. E ela vai trazer a mãe para fazer e eu fiquei muito feliz. Então, assim, a gente estava na quarta aula, na sexta-feira, e eu já coloquei em prática. Então, assim, eu tive resultado. A cortesia que eu dei, eu recebi por ela. Uhum. Eu recebi por ela. Então, o que o professor fala é 50% do paciente, do cliente, e 50% nosso mesmo. A gente tem que ir para o campo de batalha, se revestir, se proteger. que foi o que eu fiz antes de iniciar o meu trabalho pela manhã. E falei, olha... Estou aí nesse desafio, se eu estou no desafio é para enfiar a cara, encher a cara mesmo e vamos embora. Gente, deu resultado, deu super certo. Meus clientes saíram satisfeitos, já indicaram outros clientes procedimento. E assim, é, ontem até tinha mandado uma mensagem para o Roberto que talvez eu não conseguiria fazer esse curso. Porque eu vou passar por um procedimento cirúrgico e teve uns outros problemas financeiros. Mas aí ontem foi aniversário da minha mãe e eu vendo o curso lá, e meia chateada assim porque o curso estava terminando, e algumas pessoas falaram assim, o que, que foi? Eu falei, olha, estou fazendo um curso assim, aquele curso que vocês viram, e eu ganhei de presente, gente. Então, que a gente legal. tem que comentar com as pessoas. A gente precisa falar da nossa necessidade para as pessoas também, para que as pessoas uhum. possam nos ajudar, igual agora essa consultoria, ela serve uhum. para isso. Uhum. Para que a gente possa se ajudar e para que a gente possa dividir esse momento que eu estou dividindo agora. Gente, eu só conheço o Roberto pelo Instagram, que nem ele disse para não hum. falar que foi combinado, não, só conheci ele pelo Instagram. E, assim, me apaixonei pelo que vi, falei, vou. E hum. aqui eu estou. Então, assim, estou amando. Tem mudado a minha vida, tem mudado os meus dias. Eu estou até tentando te achar aqui nos meus contatos, e que eu tenho outras Alessandras aqui. me Desculpa. Tá, acho, não sei se está como a Alessandra Mosca, eu não sei como vai estar, tá, é, Roberto. É que é, é eu que faço anotação, eu é... Ah, você eu, eu, falou, eu vou. É. Eu Para vou cada aluno você coloca pela... um especificazinho é, mais. Eu vou, eu, vou pela, né? eu vou pela foto aqui. A minha foto vai estar como... Eu estou assim no, no, no meu espaço terapêutico. Não é uma foto cheia de pessoas juntas, não, né? Não, de... não, só estou sozinha no meu espaço terapêutico. Será que está nesse celular mas, ou está? Meninas, no... por enquanto ele ele procura. Eu vou falando com vocês. Então assim dá retorno mesmo. Vocês assim que não atendem nessa área ou não tem cliente ainda nessa área, faça esse investimento de colocar na rede social, no Whats de vocês porque todo mundo aqui tem WhatsApp, no Facebook. Marquem o Roberto porque isso é um uhum. diferencial muito grande. Porque as pessoas pode ser que nos conheça, mas não conhece o profissional com quem nós estamos a, trabalhando ou estudando. A pessoa tem curiosidade. Foi através de uma curiosidade que eu conheci o Roberto. peraí, deixa eu entrar no perfil dele e ver quem ele é. Hum? E me interessei muito. Então, isso vai trazer outras pessoas da mesma forma que vai trazer pacientes para a gente. Hum. Clientes para a gente. Isso, Vamos corrigir. Clientes. Alessandra, eu vou pedir para você mandar um oi para mim, aí eu vou tá. até achar que, que tem muita gente. ou voltar tá tá um no outro celular. Manda um oi para mim no celular, aí eu Já acho tô te... que não. Eu acho nossa conversa. Só. Enquanto ela vai lá, eu vou, eu vou abrir agora para a Edna Mota, que ela tentou fazer no início e não conseguiu. Edna, abre o seu microfone para fazer pergunta. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Era mais para dar um bom dia mesmo e para dizer que fazia um tempão que eu estava querendo fazer esse curso, vi vários cursos e não gostei de nenhum. Quando eu vi você lá e comecei a participar desse curso online gratuito, me apaixonei mais ainda e resolvi comprar o curso. Então, eu estou adorando, eu estou amando e espero que realmente eu consiga uhum. ser uma ótima profissional. E é isso. Que legal. Achei aqui o contato da, da Alessandra, ela está no outro celular, né? E... Olha, a Alessandra ela mandou, eu vou ler aqui, se a Alessandra me permite, eu, eu vou ler aqui o que ela comentou outro dia, né? A mensagem que ela mandou ontem. Ela falou assim, bom dia, Roberto, quero agradecer imensamente por todo o conteúdo enviado. Aprendi muito com você nesses sete dias. Eu faço um trabalho para depressão e síndrome do pânico há mais de 11 anos, e quando fiz a inscrição... Para o curso, foi pensando em mim, porque não aguentava mais tomar remédios diariamente, passar meus dias dopada de medicação. O medo tomava conta dos meus dias, e tudo que começava a fazer não tinha ânimo para terminar. Eu não saía mais de casa, e depois que comecei a fazer seu curso, o mundo mudou. É o curso gratuito. Teve dias que eu me é, dediquei a 12 horas de estudo e sempre aplicando a automassagem em mim. Desta forma, segui todos os seus conselhos. Pessoal, desliga o microfone, o, o microfone quem está ligado o microfone aí, está dando interferência. Desta forma, seguir todos os seus conselhos, public, é, publicando o seu... Publicando sobre o curso nas minhas redes sociais. por isso que ela comentou. Fui ganhando a cada dia mais força e coragem para retornar meus atendimentos no sábado passado. A minha confiança em mim mesma voltou. E eu atendi clientes. Trabalho há pouco tempo com terapia podal. E os clientes que atendi, dei a cortesia do PG. Foi que ela comentou, né? Foi um sucesso. No final, me emocionei muito pois recebi o retorno dos clientes muito satisfeitos e me pagaram pelo procedimento, um valor a mais, mesmo eu falando que era cortesia. Ou seja, é isso que eu tenho falado. Tem gente dando cortesia e recebendo cem reais de gorjeta, né? Não sei quanto a Alessandra ganhou, mas tem gente ganhando dinheiro aí, com cortesia. Me senti viva novamente, com confiança, né? Com hashtag confiança, que posso ajudar ao próximo e me ajudar a sair dessa depressão que enfrento há anos, usando o protocolo certo e fazendo o que amo. Gratidão por tudo. Você é muito especial, que Deus te abençoe, te ilumine sempre a você e toda a sua equipe. Parabéns. Obrigado, Alessandra. Ah, dizendo isso, eu quero agradecer também a todos vocês. Eu tenho recebido comentários semelhantes, né? cada uma com a sua intensidade, de muitos de vocês, né? durante o desafio e a transformação. É isso que eu quero para vocês. Para você, lembrando da aula de ontem, aula de ontem, né? que a gente falou sobre o campo energético. Para você ajudar alguém, você precisa primeiro estar bem. Eu não posso dar algo para alguém que eu não tenho. Se eu não tenho harmonia em mim, eu não tenho como entregar harmonia para o meu cliente. Eu quero melhorar o meu cliente, mas eu não estou bem, como que eu vou fazer? Então, o curso em si, ele primeiro causa uma mudança drástica em cada uma de vocês, em cada um de vocês. A forma de pensar, a forma de ver a vida, as dificuldades da vida. Poxa, uma dificuldade na vida, é uma dificuldade ou é uma lição? A lição. Estou né? passando por alguma dificuldade. O que que o mundo está querendo me dizer? Ah, tá tudo dando errado, tudo que eu faço dá errado. Quer dizer que eu estou fazendo coisas erradas. Eu quero algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Então, vocês estão aqui no curso, porque? Porque vocês estão buscando algo diferente. E eu quero mostrar esse algo diferente para vocês. Tá bom? Alessandra, obrigado da sua participação e do seu do seu falar aí, tá? Ó, depois eu vou perguntar aí quem está ganhando dinheiro já, quanto vocês já colocaram no bolso... Quem quiser falar, né? Eu não vou ser invasivo, mas é importante vocês falarem por quê. Porque vocês vão mostrar para as outras colegas de vocês que tem muitas de vocês que estão super animadas. Algumas, às vezes, começam, com um, duas, três aulas, dá uma desanimada, não entra no pique. Então, para vocês que estão com a faca nos dentes, já trabalhando, ganhando dinheiro, se desenvolvendo, é importante que vocês falem. É importante porque as outras colegas do curso vão criar coragem também para ir para o fronte, né? para captar clientes. Beleza? Então, a Edna ela agradeceu, não é que estudar uma palavra, ela agradeceu. Obrigado, Edna, de você ter comentado, que tá legal o curso. Tá bem? Eu vou abrir a palavra agora para a Rose. Oi, Rose, bom dia. Pode falar, abre o seu microfone e pode fazer sua pergunta. Não, ainda não. Eu vou abrir para a Maria Lúcia... Vai tentando falar, Rose, quando você tentar, depois eu volto com você. Maria Lúcia, é... bom dia, professor. Está me ouvindo, falar... professor? Maria Lúcia, tá coloca, o... coloca o seu celular assim, ó. Aí, quem está é com verdade. o celular, isso, quem está com o celular de pé, coloca o celular assim, a imagem fica preenchida na tela. É porque como eu estou no celular, fica Não, difícil para tá é mexer nas ferramentas, entendeu? Tá aí eu dei para poder mexer. É, primeiramente, eu, eu não trabalho na área, né? uhum. eu, eu já fiz, algum, eu fiz o curso de teatros há muitos anos uhum. atrás, Bandona, mas eu parte, não exercia a, a, a, a uhum. função de terapeuta de teatros. Né? Uhum. É, agora eu me aposentei e aí eu, eu vi uma nova oportunidade de, de iniciar um uma nova, uma nova função, né? Legal. E vi, vi o seu curso pelo Instagram e comecei a assistir as aulas. Uhum. Já tinha visto alguns vídeos seus no Instagram, né? Uhum. Mas achei o curso muito interessante, por isso eu comprei. Agora, ontem lá dentro do, do, da sala, do bate-papo lá, do chat, ao vivo... Uhum. Eu fiquei em dúvida na hora da compra do, do, do curso. Uhum. Porque tinha um que era 88,70, né? Aí é o MAD. O MDF, Ou é o MDF. MDF. MDF. Eu comprei um que é 98,70. Esse 98,70 é os dois cursos? São os Não. dois cursos? Não, é o, é o MAD. É. é só o MAD. O MDF. Então, eu comprei... Isso, eu é. comprei o curso errado porque eu não sei nada. Eu quero Isso. saber se eu comprei pelo menos o curso certo, porque hum. na hora de comprar entendi. foi uma entendi. confusão danada. Tudo bem, fica tranquila, fica tranquila, entendi. Então, você comprou o MAD, você comprou o curso avançado, e você deveria pois ter... É. Fica tranquila, a gente vai resolver, tá bom? Fica tranquila. Você comprou o MAD e você queria, na verdade, ter comprado o MDF. Então, o isso. Que, que, isso, que, que você vai fazer? Tá? Você vai entrar no curso e vai cancelar a sua compra. Tá? Você vai mandar um hum. pedido. É, lembra da garantia? Quem, quem prestou atenção na garantia do curso? 15 dias, né? 15 dias. Então, o que, que você vai fazer? Você vai entrar no curso e vai cancelar o curso. Se vier alguma mensagem para você perguntando... Oh, o João está falando. Pode falar, João. É, pede para ela entrar em contato comigo, que eu resolvo isso para ela. Ah, tá. Beleza. Uh, é. você... oh, Maria Lúcia... Como é, que eu entro? como é que eu entro em contato com o João? O João deve ter ficado doido do com a gente. desafio nosso só entrar em contato comigo que eu resolvo esse problema. Isso, Maria tá bom, Lúcia João. quer saber como que entra em contato com você, João. Lá no WhatsApp do desafio tem o um link direto para falar comigo. Tá bom. Beleza. Vou fazer isso, depois isso. que eu sair daqui. Tá, jóia. Pronto, resolvido. Obrigada. Está vendo? Eu sabe, eu falei, Eu falei, gente, é porque na hora fica eu, eu clicava para comprar o outro... Mas fica fazendo... tranquilo, fica tranquilo, a gente já vai resolver. Ia... Colocando na... mãozinha. Isso, Não, deixa eu... Estou querendo ser avançada, sem nem começar, professor. Normal, <risos> fica tranquilo. Deixa eu abrir a palavra, deixa eu abrir a palavra aqui para alguém, quem está aqui na sequência aqui, minha... Eu vou dar uma valorizada para os homens agora, né? Que a mulherada está falando. Acho que é, cap é capitão, Pepe? Céu Pepe é capitão? Coronel, o que, que é? Abre aí, Pepe, o seu microfone, por gentileza. Eu aqui, professor. Oi. Bom dia. Bom dia. O céu quer dizer o quê? Eu não sei, acho que é celular, né? Ah, céu, pensei que fosse coronel ou capitão, Pepe. Então é Pepe. Pepe, você fala é. de qual cidade? Eu falo de Florianópolis. Floripa, opa, dois de Floripa aqui. Hein? Floripa. É. Floripa, Santa Catarina. Tá. Deixa eu aproveitar, então, já que o Pepe chegou... E dá uma valorizada nos homens, né que aqui só tem mulher, tem o Pepe, tem o João e tem o, tem o Lucas, também está por aí. Diga lá, Pepe. Então, bom dia, bom dia a todos. É, parabéns a é, nós de termos tomado essa atitude de fazer alguma coisa na nossa vida. É, obrigado, professor, pela dignidade de ser atendido tão bem, pela sua gentileza conosco. É, eu vi tanta verdade no que o senhor fala que, sem, sem pensar duas vezes, eu me inscrevi no curso, acompanhei o senhor e estou lhe acompanhando nas redes sociais. Muito obrigado uhum. por essa oportunidade que você está dando para gente. Obrigado. É, é, é tanta vontade que eu tenho de fazer esse curso já, e algumas coisas poderiam, poderiam ter atrapalhado. Uma delas é... Eu tive um AVC agora, há dois meses atrás, e praticamente tinha perdido o movimento uh, da mão direita e da perna direita, né? Uhum. E o psicológico da gente funciona tão bem quando a gente decide fazer alguma coisa, principalmente quando quer fazer o bem para as pessoas, ajudar as outras pessoas que estão me recuperando super bem. E já apliquei, uh, fiz massagem da minha esposa, foi ótimo. E acredito que você ser um bom terapeuta. Que ótimo. <risos> é, mas a minha pergunta é inerente ao curso, professor. O senhor está vendo mais ou menos aqui o lugar que mora moro, um lugar bastante bonito, né? Uhum. Uh, para tem lugares encantadores aqui. E eu moro a uma quadra da praia. E eu gostaria de lhe fazer a pergunta se é possível eu fazer uma um trabalho de reflexologia podal com meu paciente, com o meu cliente na praia, Uau. aproveitando o ambiente, aproveitando <risos> o lugar. Ó, eu vou falar uma coisa para você, você está querendo fazer inveja para nós. Não, eu, não é. Não, eu acho, não, eu acho. Não, eu vou perguntar para as meninas. Não, vou perguntar para as meninas. Vocês não estão, vocês não tão achando que ele está querendo fazer inveja para nós? A inveja está tá querendo muito. Está querendo, muito, ele está querendo. É. fazer isso. Água, toda a água, liberando é. todas as negatividades, jogando isso. tudo para fora. É. É, eu até estava pensando tá se eu ia aparecer ou não. Eu até estava pensando se eu ia aparecer ou Verdade. não para tá né, De que né? De que eu Mas enfim, mas já que eu já que eu tô aqui, né? Uhum. Por que não, né? Isso. Por que não fazer uso do desse lugar tão uhum. um lugar tão lindo, né? Esse, desse privilégio uhum. que a gente tem de, de morar uhum. em alguns lugares tão bonitos no Brasil, uhum. né? Então a minha pergunta é se fora do espaço confinado, assim, Aham. de é, terapeuta, se é possível aplicar hum. essa terapia... Pepe, assim, não... eu vou falar uma coisa para você, vou falar uma coisa para você, eu, quando eu posso, eu dou um pulinho na praia aqui, no nosso litoral paulista aqui, eu dou uma, Claudio, uma descida para a praia, já faz, al... fogo, já faz raque algum raque tempo que a gente não pode ir por raque conta raque da pandemia, fogo. né, mas rapaz eu sempre quando eu vou na praia eu fico imaginando eu ter uma uma tenda um lugar preparadinho bacaninha para as pessoas que estão passando indo e vindo tal fazer um, um atendimento uma cortesia né eu fico imaginando abordar as pessoas abordar as famílias eu sou meio doido tá eu sou meio doido deixa eu falar com vocês eu sou meio doido de pegar uma uma, uma, uma, uma é, pegar uma mochilinha e onde tem as famílias, ficam em famílias, né? Ficou em grupos, né? Parar Sim. uma família, olha, eu sou terapeuta, tal, posso fazer uma cortesia para vocês aqui? Pegar o avô, a avó, o tio, a tia, o filho, a filha, enfim, naquela roda lá e dar um, fazer um oi-oi um, um ali, né? Olha, se prepara, porque a sua mão vai doer. Você vai, tra você vai trabalhar muito, você vai atender muitas pessoas. Então, se prepara ah, se eu soubesse se o senhor soubesse que, que eu acho que eu, eu acho que o que eu retorno por ajudar as pessoas é, é não adianta mais, né? uhum. verdade então muito obrigado muito, uhum. obrigado muito obrigado legal fantástico fantástico você está aí fazendo uma inveja saudável para nós tá não vamos, a gente não vai ficar de olho gordo em você, não Mas eu tô com uma inveja saudável de você Pronto Pois em público eu vou lhe dizer O senhor é meu convidado para vir visitar Aqui na Barra da Lagoa Rapaz A minha casa é a sua casa Quando o senhor quiser vir, por favor, venha Traga a Vilma uhum. a, gente vai, a gente vai aproveitar bastante aqui Venha para cá Fique conosco na nossa casa O senhor é meu convidado, viu? Que legal, obrigadão Obrigado. Show, show. Obrigado, obrigado mesmo. Não faz falando do passar do tempo aí. Uhum. Tá bom? Tá jóia. Valeu, Pepe. Grande abraço. Sucesso para você. Muito obrigado. Cuidem-se aí. Sucesso pra gente. Valeu. Valeu. Valeu. Deixa eu abrir agora para para Riquelma. Eu não, eu não havia dado bom dia para ela ainda. A Riquelma. Riquelma, abre seu microfone, por gentileza. Acho que eu já consegui. Você fala de qual cidade, Riquelma? É São Miguel do Oeste, é Santa Catarina, Oeste e Santa Catarina. Do Oeste, Santa Catarina, o pessoal do Sul está em massa aqui, legal, seja bem-vinda. Se ah. Eu fazer esse curso, mas ainda não tinha me empolgado. faz 15 anos que eu sou manicure. Ah. E, eu adoro, elas adoram massagem nos pés, né? Eu falei, não, agora vai. Eu gostei é tanto do, da, sabe da o tua que é? delícia, do teu carinho pelo teu trabalho, uhum. assim, eu me empolguei em fazer. A minha cidade é pequena, tem 30 uhum. mil habitantes, com medo um pouco, né? Não, Será que eu vou ter não. cliente? Ó, oh, anota Mas aí, eu... anota aí, deixa eu cortar você um pouquinho, se você me permite. Se prepara, uhum. porque você vai ter pouco uhum. tempo para fazer manicure. Ai, que bom. Se prepara. Eu gosto de... Se prepara. Adoro. Porque o negócio vai virar. A chave vai hum. virar. Quer ver? Ó, vou fazer uma pergunta para você. Financeira: quanto que é a sua mão e o seu pé? Eu cobro R$ reais, pé e mão. Isso. Quanto tempo você leva? Um, uma hora e 15, uma hora e 20. Quanto Mais se cobra de uma sessão de reflexologia? que eu ensinei é... vocês. Eu não eu não cheguei a fazer, mas eu sei que é 50, né? Aqui, ó, ó tá aqui, ó, ó, deixei pronto aqui para vocês, ó. Quem não viu essa, quem viu essa aula aqui, ó? Dá para ver aqui? Quem viu essa aula? Eu vi. Quem viu? Tá? Eu. Então vamos lá, vou dar uma recapitulada. Então foi o desafio da reflexologia, a conexão com o próximo. Quanto dá para ganhar por mês? Então, deixa eu ser um pouco indelicado com você, Ricão, porque está aqui no curso, eu preciso saber, se você puder falar logicamente. Na manicure, pedicure, quanto você ganha mais ou menos por mês? Eu ganho bem pouquinho, porque eu não estou marcando muita cliente, que agora a minha sogra cuidava dos meus filhos, né? Uhum. que essa pandemia não na aula uma semana assim ou uma não. Tá. E a semana que eles não vão, eu não costumo marcar muito. Se você pudesse trabalhar direto, quanto você faturaria por mês? Ah, Eu acho que uns R$ reais, mas isso acho que não. Se, pudesse Se você pudesse trabalhar direto... Tra... Trabalha direto. Sim. Tá? Presta atenção nisso aqui, ó. isso aqui vai virar o jogo. Isso aqui foi informação do desafio, informação que vocês passaram. Eu alimentei essas anotações com aquilo que vocês me disseram. Quanto dá para ganhar por mês? Vocês me disseram durante o desafio que vocês aí na média, né, entre um e outro, vocês têm aí quatro horas por dia para se dedicar na reflexologia, tá? Tá aqui, ó, quatro horas por dia. No mês, como a gente é autônomo, então a gente vai tirando domingo, feriado, uma coisa e outra, a gente trabalha 30 dias por mês. Tudo bem? É, Sim. desculpa, isso, 20 dias por mês. Eu, cabeça minha boa, falei... Então, a gente trabalha 20 dias por mês. Então, a gente precisa faturar para o domingo. Domingo eu não estou atendendo, mas eu tenho que faturar para o domingo. Tá? A minha dica para vocês... Trabalhar o não, a minha É que fugiu. Então, a minha dica para vocês é um cliente por hora. Lembra? Deixa eu pegar os pezinhos aqui. Vou fazer essa aula para vocês de novo pezinhos aqui ó você trabalha um cliente por hora é 20 minutos no pé direito 20 minutos no pé esquerdo total 40 minutos para uma hora sobra 20 minutos vou agendar alguém logo na sequência não você vai ter 20 minutos para organizar o seu espaço deixar tudo limpinho bonitinho desinfetado pegar o seu celular, olhar mensagens que tem, responder, se alimentar, se você precisar se alimentar, ir ao banheiro, se você precisa ir ao banheiro, tudo isso é tempo. Então, você vai gastar, você vai usar 20 minutos no pé direito, 20 minutos no pé esquerdo. O cliente foi embora, você tem 20 minutos para dar essa organizada sem correria, trabalhar com folga. Ou seja, dá para atender um cliente por hora, tudo bem? Então, um cliente por hora. Então, estamos aqui, ó, um cliente a cada hora. Eu orientei vocês, para vocês que estão começando, cobrar 50 reais por cada sessão. Quem paga, paga contente, porque sabe que recebeu no seu corpo algo que tem valor, que vale muito mais. Teve pessoal que fez cortesia aí, que colocaram 100 reais na mão. Eu estou sabendo disso. Não sei se essa pessoa está aqui. Deu cortesia? Não, toma. Poxa, eu tava com um monte de dor. Você fez a massagem, estou sem dor? Tó. Não, mas é cortesia. Tó é seu. Tem histórias aqui. Então, R$50,00 cada sessão. Como você tem quatro... É matemático, hein? Como você tem quatro horas por dia, então, quatro sessões dá para fazer por dia. Vezes 50 reais você levanta R$200,00 por dia. tá aqui, ó R$200,00 por dia, o mês, você está trabalhando 20 dias. Então, R$ reais por dia. Olha o som aí, pessoal. Quem está com o som ligado, desliga aí. Olha o som, desliga o som aí. Quem está com o áudio ligado, está atrapalhando. Então, R$ reais por dia, vezes 20 dias, R$ reais por mês. Quer ganhar isso, Riquelma? Sim, tem que não, né? Então, então quem é manicure e pedicure vai virar o jogo. A agenda sua para pedicure e manicure vai começar a faltar horário. Eu queria fazer esse curso para ajudar o filho. Uhum. No 220, ele é assim. Ele, ele é, é muito ah, isso Daí eu queria trabalhar também a parte ali, para ele se acalmar. Por causa vai. do agitamento, ele é muito agitado. Vai ajudar bastante. Entendi. Vai ajudar bastante a ele. Nossa, aí eu fiz a massagem dos pés dele, né? Ele, ai, vovô, que delícia. Ah, tá vendo? Isso. No sofá, ele deitadinho no sofá. Ele disse, vovô, eu até babei aqui. É uhum. isso aí. Para. parabéns. Parabéns. Pessoal, a gente já está com uma hora de, de consultoria. Vocês querem continuar ou querem parar? Eu quero falar, quero falar. Tá, tá tudo bem. Eu vou continuar, eu vou, continuar. Eu vou, eu, tá. Isso, eu vou perguntando. Na hora que vocês se encherem de me ver aqui, a gente para. Fala, só quem está me ouvindo agora? Você está me ouvindo agora? Quem está falando? Rose. Rose, pode falar, Rose, agora sim. Desculpa, Normal. eu estou no celular e também estou no meu computador, o meu ah. computador está sem o áudio para você. Estou ah, vendo você em duas, em duas telas aqui, pode falar. Tá. É, então, é, eu também, assim, você foi uma alavanca para mim, né? Porque eu já tenho acompanhado reflexologia com, pela internet, lido bastante sobre o assunto e feito massagem aqui no pessoal para aliviar algumas dores e dá tudo certinho, né? Uhum. Mas quando eu entrei aí no seu curso, esse curso maravilhoso, gratuito, porque eu já paguei um curso e não vi tudo que você passou ah, é? no curso pago, e... Que é incrível, você tá de parabéns. Tenho certeza que Deus te dá tudo em milhões de vezes é, mais, porque você merece, viu? Obrigado. É, ficamos impressionados aqui de ver a sua dedicação, porque hoje a gente paga curso e a pessoa não está incomodada com o que a gente está aprendendo, né? Ela vai dar lá o que ela tem escrito e muitas vezes ela começa a ler o que ela está te ensinando, porque nem ela mesma sabe o que ela está passando, né? E a gente viu que você colocou até a sua esposa. E às vezes você está falando de você dentro de você mesmo uhum. para a gente então foi fantástico uhum. a minha assim a minha intenção mesmo é de ajudar as pessoas porque a dor física é em alguns casos não tem remédio que cura. eu tenho insuficiência renal então eu não posso tomar qualquer medicamento aliás quase nenhum medicamento então eu tenho que correr para esse lado mesmo né para uhum. esse tipo de terapia então, eu comecei fazendo aromaterapia. Fiz durante dois anos um curso, eu sou formada em química, né? E aí eu fui atrás da aromaterapia para poder resolver esses tipos de problemas que eu tenho. Depois eu fui para as ervas medicinais, chazinho, fui procurar essa parte de florais, né? Aí E você sempre é, você não, a profissologia sempre está na jogada. E agora, assistindo o seu curso, eu falei, agora eu vou de cabeça mesmo, porque até então... Eu não, não pensava em usar isso como profissão. que é, Eu sou muito, eu gosto muito da área de culinária. É, uhum. Já fazem 30 anos que eu faço isso. Inclusive, a minha especialização em química é na área de alimentos. né? Mas agora eu resolvi mudar. Eu parei já com isso. E Legal. já faz um ano que eu estou me dedicando mais a essa área mesmo de produtos fitoterápicos. Justamente pelo fato uhum. de eu ter perdido praticamente meu rio, né? Uhum. Eu, tive uma, eu tive um nódulo na paratireoide, e esse nódulo, essa paratireoide mandou todo o meu cálcio pro rim. E assim eu fiquei com essa deficiência toda, até descobrir que estava com esse problema. Então, agora o que eu posso fazer para ajudar as pessoas eu tenho feito. Mas eu não tinha tido essa vontade que eu tô agora de trabalhar com a reflexologia. Então, eu comprei o seu curso, mas eu comprei essa parte da... emocional. E a parte física é muito interessante eu já vi bastante sobre ela mas eu tenho muitos clientes assim pessoas que eu faço é, que eu cuido na área de aeroterapia que não conseguem engravidar uhum. e a gente sabe que tá bloqueada a ah, parte emocional deixa eu falar uma coisa para você, você. Deu uma dica. segura um pouquinho segura Oi? um pouquinho segura um pouquinho agora eu vou ter que segurar tá. um pouquinho quem ouviu tá. falar esses dias durante o evento que uma cliente minha eu consegui ajudar ela a engravidar. Quem que ficou sabendo? Levanta o dedinho assim. Eu, com certeza. Isso, isso. Eu, eu, eu, eu. A Ana Cecília já nasceu. Ana Cecília ei, já nasceu. Eita! Ei, maravilha. maravilha! Que, legal. Bom, que show! A Ana Cecília já nasceu. Olha, me emocionei de falar dela. Eu comentei, isso, Não é mas história, eu tenho que cometer Eu já me emocionei de falar que dela. Que eu falo. Tem seu eu, dedinho. Eu vejo, eu vi a foto, né, que a é mãe dela, né, a minha cliente mandou a foto dela, né, porque a minha cliente, a história é assim, vocês sabem que eu trabalho junto com a minha esposa, a Vilma. A Vilma trabalha na sala aqui de trás, a Vilma não está aqui hoje. Ela tem a agenda dela, eu tenho a minha agenda, tem dia que eu estou aqui e ela está, tem dia que ela está e eu não estou. Então, a gente, às vezes a gente se encontra aqui, às vezes a gente não se encontra aqui. E esta cliente era cliente da Vilma, né? Vim, vem ela e vem a mãe dela, né? Eu vou preservar o nome delas, não vou falar o nome delas, preservar a identidade. E E aí nas conversas, né, oi, oi, oi se encontra aqui nos corredor, eu conheço todos os clientes da Vilma, né? E aí certa vez elas resolveram fazer começar atendimento comigo. Por quê? Porque a mãe dela, a mãe da minha cliente, né? É, sofria com fibromialgia, tá? Então, para quem acha que fibromialgia não há o que fazer, não vai vendo. Então, a mãe dela, eu tratei de fibromialgia. A mãe dela ficou super bem, super 10. E aí, eu comecei também a atender a filha dela, né? E a filha dela tem intestino preso, tem uma série de coisas, né? E aí, durante o tratamento terapêutico, a gente conseguiu... É equacionar, o intestino começou a funcionar, aí ela trouxe a questão que ela queria ser mãe, estava tentando, não conseguia, exames laboratoriais, estava tudo perfeito, ela organicamente estava bem, o marido também estava bem, espermograma do marido estava tudo perfeito. Sabe aquela coisa? E não dá certo? Está no, tá no período da... É, fertilidade. Da fertilidade, mantinha relação, etc. E, tal, e não acontecia, tá? Ou seja, tinha uma coisa tinha uma coisa que precisava ser equacionada. E é isso que eu quero ensinar para vocês também. Dentro do, daquele curso que a gente está elaborando, que é o da essência do ser, que ele ainda não existe, ele só existe na minha cabeça. E que eu preciso ter tempo de colocar esse curso no papel. Né? E transformá-lo em aula também. Mas no curso de vocês já tem algumas aulas dele. E aí a gente fez o trabalho, foi avançando, avançando... Na quarta sessão, né? Quarta sessão, tal. Enfim, ela engravidou, tal. Ela, né, dá crédito de mais de 60% do resultado da gestação pelo que a gente veio, que a gente fez. E agora, a semana passada, a Ana Cecília veio ao mundo, né? Uma menina linda, maravilhosa, né linda, linda, linda. Não vejo a hora de conhecê-la, Ana Cecília, pessoalmente. Né? E, então é isso, eu quero ensinar isso para vocês. E sei também que tem uma aluna, não sei se é uma aluna, não é de vocês aqui, mas aluna do curso anterior, da turma anterior que foi do workshop, que eu tenho já uma aluna entre vocês que já teve esse êxito também, conseguiu ajudar uma mãe, né, uma família, a não, não. gerar um, um novo filho. Isso, nossa, eu estou muito feliz com tudo isso. Então, voltando para o assunto da Rose, vou aproveitar o gancho, Rose, é, eu vou dizer para você assim, e para vocês, anotem aí que está anotando, é uma aula da essência do ser. Essa aula que não existe ainda, esse curso que não existe. Eu quero que vocês lembrem da aula de ontem, da energização, e pense o seu, o seu corpo, pense o seu organismo. No caso, a Rose que tinha ou tenha insuficiência renal, isso está no corpo, por quê? Coloquem isso na mente. Eu não quero que vocês tenham isso como culpa, é como compromisso. Tá? Quer dizer que eu dei causa àquilo que está acontecendo comigo. Esta é uma aula pesada, tá? Este é um assunto pesado, não é um assunto fácil. E você não vai levar esse assunto para o seu cliente no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. esse é um assunto pesado, é um assunto denso. Só quando a confiança estiver muito na mão, só quando for realmente necessário, cartas na manga. Lembra que eu falei cartas na manga? Nem sempre eu faço protocolo específico, só faço quando é preciso. Nem sempre eu faço a essência do ser. Por quê? Só faço se for preciso. Então, quando é preciso, a gente lança a mão desses conhecimentos. E aí o cliente, ele entende. Porque eu falar para o cliente isso numa primeira sessão, perigoso ele levantar da cadeira e me xingar ainda. Sabe por quê? Porque eu tô indo muito na ferida, tô indo muito na causa. Lembra quando a gente desconstruiu as dores, o iceberg, quando você vai desconstruindo, não tem como o cliente fugir. Você acha, no, na desconstrução, você acha a causa da dor. Você acha a causa da insuficiência renal. E aí, acho a causa? Ah, então eu sou culpado? Não é esse o objetivo. O objetivo é trabalhar na melhora. O que passou é retrovisor. Quem dirige de vocês? Quem tem carro aí? Todo mundo acha que tem carro, né? Hoje, carro é uma necessidade, não é luxo. Então, se não dirige, mas quem não dirige sabe como que é. A gente tem que ficar olhando para o parabrisa. A gente não pode ficar olhando para o retrovisor do carro. Olhar para o retrovisor é ficar olhando para o passado, para todas as melecas que eu já fiz lá atrás. Se eu ficar olhando só para as coisas ruins que eu fiz lá atrás, eu não avanço. Então, eu preciso ter a percepção daquilo que eu fiz lá atrás para saber quem eu sou, e saber no que eu preciso melhorar. tá? Então, quando a gente faz o exercício da mentalização, eu vou pedir para Rose, no caso, e todas vocês que queiram fazer esse exercício, com a necessidade do seu organismo, cada um com seus B.O.s. Tá? Anotem aí, cada um com seus B.O.s, cada um com, os, com seus compromissos. Pense no seu sistema renal. Vou, vou perguntar para a Rose. Rose, você consegue Oi? visualizar o seu, você consegue visualizar o seu organismo internamente, seu sistema renal? Você consegue visualizar os órgãos por dentro? Na sua mente. Claro. Sim, certo? consigo. Isso. Ou mulheres, vocês mulheres aí que têm muitas cólicas menstruais, vocês conseguem visualizar todo o seu sistema reprodutor? tudo ali acontecendo, ou quem tem um probleminha na bexiga, no fígado, você consegue visualizar o fígado trabalhando? Então, eu vou pedir para vocês, depois você pensa o seu órgão. Sabe o exercício que a gente fez ontem? Imagina você bem pitititica, pitititica de tudo, a ponto de você estar dentro de você. Sabe? Se imagine dentro do seu organismo, lá dentro e você olhando o seu sistema renal trabalhando. Ele recebendo o alimento que recebeu, as energias que você colocou lá dentro, e ele tendo que processar essa energia que você colocou. Às vezes é uma energia muito densa. Às vezes eu estou colocando no meu corpo muita sujeira. Sujeira do alimento físico, sujeira do alimento mental que tudo aquilo que eu penso somatiza no corpo e vai afetar o organismo. Ou seja, quando você estiver frente a frente consigo mesma, frente a frente consigo mesmo, o seu órgão, talvez o seu órgão ele esteja... ele talvez é, é um exercício muito pessoal isso. Às vezes o órgão está muito chateado com você. Ele está muito bronquilhado com você. Tá pela vida com você. Aí, sabe, quando de repente você vê o órgão assim, ele fala, até que enfim você veio aqui conversar comigo. Eu tô, tô com o pico cheio de tudo aquilo que você vem fazendo comigo. Rose, vou pegar ser indelicado e perguntar para você. Quantos anos você tem, Rose? 58. Ele vai falar para você, levou 58. 50 isso eu ouvi, levou 58 anos. E se ele tiver mais brabo ainda, ele vai multiplicar isso por 365. Ele vai falar quantos você dias. Sabe, eu... Segura, segura, deixa eu terminar. Ele vai falar para você. Eu esperei sei lá quantos mil dias para você vir aqui falar comigo. Tô aqui te esperando há todo esse tempo. Para você vir aqui conversar comigo e aí ele vai descarregar um caminhão em cima de você. É um exercício difícil, é um exercício pesado. Qual a intenção desse trabalho? É você se colocar frente a frente com o seu corpo, com as suas necessidades, tá? e aí você pedir perdão. Anotem aí. Perdão. O exercício do perdão. Você entrar frente a frente consigo mesma, não é você com seu marido, com seu filho, com o vizinho, com o colega de trabalho, com a sociedade. É um trabalho de você com você, não é com o outro. Aí você vai se harmonizar. Se harmonizar. Aí você vai criar um pacto com o seu sistema renal. Você fala, olha, vou cuidar você com carinho, com respeito. Desculpa, não tinha entendido ainda... Até então eu não tinha entendido qual era o recado que o mundo estava me dando. Qual é o recado que você está querendo me dar há 58 anos? Desculpa, foi mal. Vamos começar de novo? Ah, vamos começar de novo. Isso faz isso no organismo. Isso vira a chave. Isso transforma. Porque aí quando você for comer alguma coisa, você vai pensar nele. Quando você estiver pensando alguma coisa que não é legal, você vai pensar nele. Por quê? Porque estou levando toda essa energia lá para o meu sistema. Ah, eu não quero contaminar meu sistema. Quem quer, Quem quer se... Vou perguntar para vocês aí. Quem de vocês está querendo tomar uma xícara de veneno hoje? Eu não. Ninguém, né? Ninguém. Mas a gente eu, faz isso não. todo dia mas a gente acaba fazendo isso todo dia, pensando, sendo maledicente. Enfim, cada um com seus B.O. Cada um cada um de vocês se conhece. Eu sei das minhas mazelas, dos meus defeitos. Procuro me corrigir. Tudo bem, Rose? Tudo bem, mas eu se eu te contar um pedacinho, você já vai matar a charada. Então diga. Eu perdi meu filho faz 12 anos. Uhum. Um menino de 26 anos teve derrame de pleura e faleceu. E eu não vivi esse luto, porque eu tenho eu nesse, nesse período desencadeou minha pressão alta e eu precisei ficar tomando drogas para para conseguir abaixar essa pressão que não abaixava uhum. e fui parar no psiquiatra. O psiquiatra me deu remédios, né? Eu fiquei durante quatro anos sendo medicada. E quando eu tive alta dessa medicação, é, aí veio tudo que não tinha acontecido durante esses quatro anos, né? Aí meu organismo falou, então agora vamos ver se você aguenta. E veio de uma vez. E aí eu tive uma recaída grande depois eu fiquei, me voltei depois de quatro anos a tomar medicação novamente, até que eu saí dessa por minha conta agora, né? Já faz um ano e meio que eu tô que eu o meu psiquiatra foi tirando o medicamento, desmamando, né? Uhum. E eu fui procurando outros recursos, no caso que foi o entendimento dessa raiva toda a aceitação desse disso porque até então a gente pensa assim porque é uma pessoa de 26 anos tem tanta coisa para viver né uhum. e ao mesmo tempo a gente fica é, confunde tudo acha que não foi o melhor para ele não foi o melhor para mim e até a gente aceitar de que a gente não manda em nada e que ele fez a parte dele acabou a parte dele aqui uhum. e eu tive assim eu a gente eu quando ele entrou na adolescência eu sou separada do meu primeiro marido, e na adolescência ele resolveu morar com o pai dele. E nessa nessa ida com o pai dele, nós ficamos três anos sem conversar. Hum. E quando ele voltou para cá, que nós voltamos a nos falar, ele já, se, já casou, arrumou filhos, a minha relação com ele ficou maravilhosa. E eu tive a oportunidade de, nesse período, ele me dizer que se ele tivesse ficado com a gente em casa e... Aprendido o que a gente ensinou e aproveitado do que minha outra Sim. filha aproveitou, a vida dele teria sido muito mais fácil. Ele conseguiu entender a pressão que a gente fazia, né? Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade ainda de viver com ele um tempo, depois da gente não ter ficado junto por algum período. Eu ter vivido com ele um tempo, para ele ter, assim, me dado a chance de mostrar para ele que tinha amor em tudo isso, né? E quando ele faleceu, eu fiquei 28 dias com ele no hospital. Ele, antes de falecer, ele ficou 28 dias tentando viver e esses 28 dias eu fui vendo ele definhar até morrer. Então foi uma situação bem complicada, mas graças a Deus eu consigo entender e aceitar isso tudo hoje. E aí, eu, assim, quando eu comecei a procurar fitoterapia, eu fico pensando quantas pessoas têm muita dor, que é uma dor que não é aparente, que a gente as pessoas olham para gente, é como você falou, Olha para a gente, a gente sorrindo, pensa que tá tudo bem, mas lá dentro tá tudo estourado. Uhum. E para a gente enxergar esse todo estourado, tem que ter a sensibilidade que você tem. Isso que uhum. você tem, e quem tá aqui no nosso grupo tá buscando bem. Porque aquela que a gente vai lá no médico e fala assim: "Ah, eu não tô conseguindo dormir", ele manda um remedinho e a gente dorme. Mas não dá não dá o descanso que os órgãos precisam, que o coração então, isso, precisa, então, e que o corpo a um alma precisa, se segura, né? segura um pouquinho, então, Rose. Então, então é isso, para a gente poder dar um... É, eu, eu sou extremamente a favor de toda a medicação que existe, não sou contra, tá? O médico recomendou, você precisa tomar. Só que... É, a gente precisa trabalhar internamente, trabalhar a causa, tá? A gente precisa trabalhar a causa. O luto, né? Oh, inclusive no Novo MAD, no Novo MAD tem aulas específicas. Tem a aula do luto. O luto, ele é saudável. É importante viver o luto. Mas por quanto tempo? Né? Os especialistas comentam aí. Um ano, um ano e pouquinho, tal. Depois você vai, né? A lembrança fica, vida que segue. Passou disso, já complicou já não está dentro daquela coisa que seja saudável né e luto quando a gente fala luto luto é de tudo né a perda de um parente a perda de um emprego nossa perdeu um emprego é luto é luto se você fica a vida inteira re remoendo aquela vaga aquela promoção que você não teve você está em luto tá ou seja então é... Encaixa bem aquilo que a gente comentou com a aula da fibromialgia né, que a gente fez. A gente precisa, depois que a pessoa chega com dor para nós, ah, tenho fibromialgia ou tenho uma dor específica aí há 18 anos, há 15 anos. Aí você vai perguntar, há um ano e meio, há dois anos antes de tudo isso, teve alguma coisa, alguma sequência de coisas que aconteceram e não caiu bem? O cliente vai falar, ah, tal coisa. Tem uma sequência. Então, este é o núcleo. Aí a gente vai no núcleo e trabalha. Trabalha perdão, como fazer o perdão para o órgão, para o corpo, e seguir em frente. É uma aula muito específica, é uma aula bem avançada do MAD, e que se mistura com a essência do ser. Tá bem? Vamos dar sequência. Rose, obrigado de você falar. Tá? E Obrigada eu... a você. Deixa eu abrir, abrir para a Alessandra. Você está me vendo, professor? Estou vendo, sim. Pode falar, Alessandra. Professor, é, ontem eu vi aquele vídeo que o professor postou rapidinho, é, que fala a respeito da, da pessoa, da paciente que tinha medo de cachorro. Ah, Legal. E cabe ao que nós estávamos falando agora, né, do protocolo, do que fazer. Eu acho que, como eu já disse, seu curso vai além de muita coisa. Seu curso, ele, não é um curso muito completo, muito, uma bagagem muito completa. No sábado eu atendi uma paciente e quando ela entrou em casa eu tenho um cachorro muito grande. Eu tenho um husky com pastor alemão. Então eles são fortes, tranquilos. Só que a hora que ela entrou, ela entrou meio assim, mas não falou nada. E logo depois da massagem, a hora que ela estava saindo, já estava no meu portão, ela falou assim, sabe quando que eu conseguiria passar igual eu passei aqui agora? Eu passei do lado do teu cachorro? Nunca, porque eu morro de medo de cachorro. Só que no sábado eu ainda não tinha visto esse vídeo do professor nada, então eu não, né, tudo bem, nem associei a massagem, nem associei a nada, porque eu fiz só o protocolo geral. E ontem, eu conversando com o meu esposo, eu falei, lembra da fulana do cachorro? Ele lembrou. E eu coloquei o vídeo do professor para ele ver e falou, gente, como é incrível, incrível, porque ela, depois falando para a gente, assim, que foi um papo, né? que Ela saiu e falou, gente, eu não gostaria aí, e, e isso ficou, só que não associei a massagem, nada. É, e nem chegamos a esse assunto tão profundo, mas que depois eu quero conversar com ela, para ela pedir perdão para ver o que aconteceu com o cachorro, tudo, por isso que eu acho que o professor fala mesmo da importância da gente nas primeiras, né, como uhum. profissional, nas primeiras atendimento, não entrar tão profundo, mas já entendendo isso. o seu cliente, Sim. né, do iceberg, da ficha, então assim, é, mais uma vez, estou aqui para dar um testemunho de que aconteceu comigo, e assim, depois... Vi o vídeo ontem e associamos, na hora eu coloquei para o meu esposo, eu falei, gente, que incrível, a fulana entrou assim do cachorro e saiu passando na frente dele e ela nos falou, ela nos falou, foi uhum. a gente que viu a reação, porque a gente até não percebeu, que saiu conversando, uhum. e ela falou, ela falou, Olha, nunca, é, eu, se fosse em outro tempo eu não passaria assim como eu passei. Hum. E eu achei muito importante, depois até quero conversar com ela a respeito. Então, ó aqueles vídeos rápidos também, gente, aproveite, porque tem cada dica maravilhosa. Obrigado, Alessandra. Eu aproveito até para pedir para você, né se a sua cliente é, topar, você já grava com ela um depoimento. Gravo, vou conversar isso. com ela lá na hora. E na hora de tá. gravar, na hora de gravar, pega o celular e grava isso, né? nessa posição, tá? Nessa Perfeito. posição. Aí a imagem fica plena. E aí se você per se você permitir, aí o vídeo, né? Se a sua cliente permitir, tal, a gente coloca no YouTube. Não, eu faço isso. Assim, eu vou conversar coloco com no, ela. Tá vendo? Olha como é rico. Coloco no YouTube, né? É, coloco o seu. O seu telefone. Então, aí, é para colocar o telefone, recomendar, ele vai precisar ter o curso pronto, né? Vai precisar sim, ter sim, o certificado. Com né? Mas, olha como a, a, nós também nos preocupamos com vocês em mostrar vocês, lançar vocês para o mundo. Tá? Mas, legal. Deixa eu, vamos avançar, então. Obrigado, Alessandra. A Maria Lúcia, deixa eu ver na sequência aqui, eu vou dar a palavra para todo mundo que quer fazer pergunta, eu vou ser mais breve agora. Senão vai atrasar o almoço de vocês aí. Diga lá, Maria Lúcia. É, eu, eu tenho uma dúvida com relação à questão da restrição das varizes. As varizes, elas têm que ser aquelas bem ressaltadas ou então, qualquer varizezinha? Tá. Então. É porque eu estou com, com as pessoas querendo a massagem... Isso. Mas eu estou com medo de fazer, porque Tudo quando bem? eu olho as pernas, fica aquele. tem uns, umas, uns, umas veiazinhas. Então, vamos lá, eu já, ent... isso, já. já entendi a pergunta. Vamos, vamos procurar tentar um pouquinho ser mais breve, para dar todo mundo tempo de falar e não perder a hora do almoço aí. Então é assim. Professor, só para incluir nessa mesma pergunta da colega, quem toma remédio para circulação circulação, já pode vamos, ter isso. incluído nisso daí. Obrigado, ah, obrigado. Obrigado, Ivone. Então é assim. É, primeiro, lá na ficha terapêutica, no, no atendimento que você vai fazer com o seu cliente, você precisa fazer algumas ah. perguntinhas básicas, dentro das contraindicações. Como que é? Você tem algum problema circulatório? Sim ou não? Às vezes, o cliente tem problema circulatório, mas a perna, está uma perna bonita, lisinha. Né? Então, não, olha, perna lisinha, bonita, não tem nada, você está lá e tem um problema circulatório. Então você precisa levantar essas perguntas junto ao seu cliente. Tá? Ah, tem varizes, tem problema circulatório, toma remédio para a circulação, como a Ivone perguntou. Faço atendimento com o médico, né, o especialista, né, o angiologista. Angiologista, enfim. Aí que fica interessante é, você ter aí uma autorização médica para você fazer o trabalho. Porque o nosso trabalho não é terapia alternativa. Então, vai a, já vai a dica para vocês. Anotem aí. Terapia alternativa não é que não existe, mas é um termo incorreto. O que nós fazemos não é terapia alternativa. Tá? Não é terapia alternativa. Que Esse termo não existe, já caiu. Porque se é alternativo, ou é eu ou é o médico. Ou vai tratar comigo ou vai com o médico, porque é alternativo. Ou é um ou é outro. Entendeu? Quando diz alternativo, ou é A ou é B. Não é os dois, não é AB. Alternativo é isso. Ou é A ou é B. O que nós fazemos é terapia complementar. Não. Terapia complementar. Então a terapia. Professor. A terapia A, deixa eu só terminar esse raciocínio. A terapia A complementa com a terapia B. A terapia B é complementada com a terapia A. Bom, quem me chamou? É dentro dessa pergunta? Foi eu. Oi, Foi eu, professor. Eu, eu iria sugerir o seguinte. É, eu acho que às vezes por falta de informação a pessoa não sabe lhe dar essa resposta mais precisamente, né, se ela tem algum problema circulatório, uhum. né. Mas eu acho que se referindo às pernas, uma pergunta que seria de certa forma relevante é perguntar se ela tem muito cansaço nas pernas, né? Porque eu acho que a falta de circulação Sim. nos quadris é, é define bastante assim o um cansaço nas pernas. Isso. Enfim, eu, eu acho que se, eu, eu particularmente acho que seria uma pergunta primária, assim, para a gente começar a entrar no assunto da segura dessa peça. De ser... Segura lá, segura, segura. Lembra que eu falei que a ficha terapêutica ela tem que ser você perguntando para o cliente. A ficha terapêutica que eu coloquei no curso é uma sugestão. Então, Pepe, na sua ficha terapêutica coloca lá. Tem dor nas pernas? ou seja, você cria a sua ficha terapêutica. Que pergunta que eu quero fazer para o meu cliente? Quais perguntas são interessantes eu fazer para o meu cliente? Acho que conforme o cliente vai adaptando as perguntas, né? Isso. Aí você você vai dando, você vai criando a sua ficha. De repente a sua ficha fica uma ficha espetacular que atenda que estou que atenda a sua necessidade, tá bem? Só Um instante só. No caso, aí para as varizes, essas coisas, quem já ouviu falar do quanto menos mais? Eu. Quanto menos mais. Qual é a teoria do quanto menos mais? Vou perguntar para vocês uma coisa que vocês não vão esquecer. Quem já visitou algum amigo que gosta muito, muito, muito de um tempero? Ou uma colega, né? Nossa, aquela colega gosta daquele tempero tal. Quem já conhece uma pessoa assim? Aí você vai na casa dessa colega, desse amigo, né? e você vai lá, é convidado para um churrasco, para um almoço, coisa e tal. E esse colega seu, essa colega gosta muito desse tempero. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o prato que ele mais gosta de fazer. E aí ele vai regar com esse tempero, que ele adora. Algumas pessoas... Segura aí. Algumas pessoas adoram esse tempero e tem visitantes que não gostam desse tempero, do jeito que ele gosta. Conclusão, conclusão. algumas pessoas vão comer com gosto, outras pessoas vão comer por obrigação. Ou seja, a pessoa ela não teve habilidade de preparar o prato que ele gosta sem carregar no tempero. Então não pode carregar no tempero. Então quanto menos mais, o que, que é? É você fazer a massagem mais leve, para você conhecer o corpo do seu cliente à medida que você vai avançando nas sessões, você vai dando mais você vai dando mais intensidade na terapia. Isso é quanto menos mais. Isso é quanto menos mais. Aí você tem controle total da terapia. Às vezes dá tempo de fazer, Tudo bem? Professor, eu gostaria de falar um pouco também. Diga, Neuza. Então, eu moro em Rondônia. Boa, Neuza, não, não tinha se falado se com sei. ela ainda. Deixa eu anotar aqui você, Neuza. Neuza, com S ou com Z? Com S. E, com S. e, e qual cidade de Rondônia, Neuza? Ariquemes. Ariquemes. Ariquemes. E... R.O. Já tive amigo de Rondônia. manda lá. N... Então, eu sou pedagoga e fiz psicopedagogia clínica, né? eu tenho, fui professora há 43 anos, me aposentei agora, uhum. mas sempre me identifiquei em questão da massagem nos pés, porque eu sempre trabalhei com as crianças portadoras de necessidades especiais. E quando chegavam agitados, para mim, eu já ia fazendo massagem nos pezinhos e logo eles se acalmavam. Então, já via. E esses dias passando no Face, e vi lá, e me chamou a atenção. Hum. Aí me inscrevi, me inscrevi agora, e quero, ainda mais agora aposentada, né? Uhum. Falei, não tenho que me ocupar de um jeito, e é uma coisa assim, um assunto que sempre me interessei em fazer. Tive a oportunidade agora, então eu agradeço muito por isso. Legal, obrigado, obrigado. Né? Mas, assim, eu também. tenho uma história assim também bem... <risos> Eu tinha 23 anos quando eu tive a cerebral, né? Uhum. Depois, em 2014, passei por uma cirurgia de varizes E depois, em 2016, tive que retirar a tireoide. Uhum. Né? Então, são coisas somativas né, que vêm ao longo da vida. Mas, graças a Deus, já tem uns dois anos que eu venho me trabalhando, eu venho me trabalhando... E agora, aí, essa, esse curso veio somar comigo. Nossa, é uma felicidade muito grande para mim. Você não tem noção do quanto está me fazendo bem. Que bom, que bom. Né? Fico muito é feliz. Eu fico. Eu, eu, né, não é, é. Sei lá. Eu não tenho noção, na verdade, do trabalho que a gente está fazendo. Eu sei que a gente tem ajudado. Sei da importância do nosso curso, mas às vezes eu fico sem sem essa percepção total do quanto a gente está fazendo. E é assim, é assim. eu estou fazendo aqui, estou, aspas, recrutando um exército de outras pessoas que podem fazer o mesmo que eu estou fazendo. A cada novo aluno, a cada nova aluna, a gente está aí recrutando mais pessoas para continuar Fazendo esse trabalho. Então, se entregue procurando fazer o melhor para os seus clientes, tá bom? Sim, com certeza. Isso. Deixa eu abrir já aqui para o... Já feito algumas massagens, já tenho tido resultados. É, que né? legal, bacana. Esse é muito bacana. Então, é muito bacana vocês que puderem, estão fazendo cortesia, já estão começando a atender, Grava um vídeo com o seu cliente, o antes, o depois... Ah, é muito bacana, ajuda bastante a divulgar vocês. Deixa eu abrir agora para o Luca. Ô, Lucas, diga aí, manda lá, companheiro. Então, é porque, no meu caso, eu sempre fiz massagem nas pessoas, né? uhum. mas eu tinha uma calibragem que era como se fosse para mim. Uhum. E aí eu fui fazer massagem no padrinho meu, que ele já tem idade, tem bastante problemas no, é, do corpo, e ele me reclamou, né? E eu falei, caramba, né? Tipo, sempre as pessoas é, agradecem e tal, e tipo, uma pessoa que eu queria fazer muito bem mesmo, a massagem que eu queria ajudar, eu, eu tipo, quase machuquei ela, sabe? Então, uhum. eu falei, pô, eu preciso ter uma sensibilidade maior, né? Eu preciso... É, aprender esse caminho para mim, em vez de querendo ajudar, às vezes a gente atrapalha ou a gente pode machucar alguém que lhe gosta, né? Então tipo, eu pensei a inicial que era para ajudar o maior número de pessoas, uhum. mas eu vi que nos dois dias que eu que teve a aula presencial aí para fazer a montagem, é, eu não consegui ninguém para fazer esses, é, a pessoa, né? E eu uhum. eu pratiquei em mim mesmo isso foi maravilhoso porque eu vi em mim mesmo o resultado e, e tipo se fosse outra pessoa eu não ia ter essa certeza talvez eu não teria fazendo o curso hoje entende então eu achei maravilhoso ter feito em mim mesmo e, e tipo fez eu ter a confiança que faltava porque as pessoas falarem para mim a minha vida inteira já falavam entende mas uhum. aí você não sabe se é uma coisa de agradar você para querer mais massagem ou não aí uhum. eu fazendo mesmo eu vi realmente é isso que eu quero para minha vida e por isso que eu fiz de tudo para poder fazer esse investimento e, e conseguir aí agregar o nosso mas era, era sobre isso né sobre Maravilha. a calibragem das pessoas isso. mais idosas né que possam ter alguma doença que às vezes nem elas saibam né porque isso que é o mais mais problemático na minha parte então vamos lá obrigado Lu é porque isso. eu sempre trabalhei com com doação do meu tempo às quarta-feiras para as pessoas de idade, já fazendo uhum. outras atividades. Então, eu queria ver isso nessa parte Joia. aí. Isso, maravilha. Ótima sua pergunta, ótima a sua colocação. Então, eu vou adiantar para vocês. Aquilo que o Lucas trouxe. É... Vamos pegar o, o, aquilo que ele fez demais, né? No, no padrinho, na pessoa que ele quis fazer, quis agradar tanto, deu estímulos demais no pezinho do cliente. É assim, lá no nosso curso, nós temos lá o tema confiança. Lembra da aula confiança? Que ela está linkada com a calibragem, o quanto que eu aperto o pé do cliente. Essa calibragem é na conversa que você vai ter com o seu cliente. Eu não posso pegar o pé do Lucas e apertar de um jeito e pegar o pé do João Paulo e apertar do mesmo jeito, porque o João Paulo tem o um pé de um jeito, o Lucas tem de outro jeito, e cada um de vocês tem o pé de um jeito, uma sensibilidade diferente. E uma criança, mas ainda um idoso, mais delicado ainda eu preciso ser. Então, qual é o procedimento? Você vai fazer a massagem no pé do seu cliente e sempre tá perguntando para ele tá doendo como que tá? nossa, deu demais deu demais tá vindo muito barulho aqui para mim, deixa eu Oxe, não sei se, isso deu uma seguradinha, era do Lucas viu Lucas, desculpa eu dei uma multada que tava dando muito, muito retorno seu depois você abre o microfone aí, se você for falar, então o quanto você apalpa, o quanto você aperta, é um Negócio negociado. Isso está na aula. Dá uma revisada na aula que tem, um, tem uma lá, confiança. Você vai negociar um passo a passo. O um jeito que eu faço. Apertou, doeu demais? Se o cliente falar... ai Você para na hora, abraça o pé com suas mãos, olho no olho do cliente, peça desculpa. Naquele instante. Beleza? Aí você volta no ponto volta no ponto de novo, você já sabe que, que aquela intensidade está demais, então você volta no ponto com menos intensidade e começa a apertar até você achar o limiar da dor. O momento mágico, vou tirar meu óculos, momento mágico quando o cliente faz assim, ó, aquele olhinho cerrado de dor, sem falar, ai, este é o momento mágico, daí para menos. Se o cliente fazer assim, passou do ponto. O cliente está fazendo aquela carinha de dor e é o momento, é o limiar da dor. Para quê? Para o cliente não ficar com a lembrança da dor no pé. Ele, a lembrança que ele tem que levar do seu espaço terapêutico é do alívio da dor. Eu até brinco com as minhas clientes e os meus clientes. Eu estou aqui no quinto andar, eu tenho que fechar as janelas aqui, senão o cliente vai sair voando de tão leve que fica. Seja o cliente que for. Por quê? Porque eu sempre estou negociando, olho no olho do cliente. Ah, sim, tá legal? Tá doendo? Dá para aguentar assim? Dá, sim, tá legal. Beleza. Aí eu explico. Aí eu vou buscar os 50% do cliente. Aí eu explico pro cliente por que, que dói. Então, se você fizer a massagem e ir explicando pro, pro cliente o porquê da dor, ele entende a necessidade do estímulo e ele vem com você. Aí você, com, fazendo isso, você consegue, lembra dos 50%, eu faço 50% e o cliente tem 50% na mão dele. Quando eu vou interagindo com ele assim, eu consigo os 50% dele. E aí eu trago a melhora no final da terapia. Ou seja, o nível de confiança, segura um pouco aí, Lucas, o nível de confiança no terapeuta vai lá em cima. Por quê? O terapeuta tá me respeitando. Eu já... ó, E vocês vão receber. Isso não é praga, tá? Não é praga eu não sou adivinho. Mas vocês vão receber no espaço de vocês pessoas que já foram atendidas por outros terapeutas que apertou o pé e saiu de lá mancando. Vocês vão receber clientes assim. Tá? E, então, tipo, Roberto, desculpa. É, a pessoa que ela tem câncer, né? Como hum. a gente sabe que o câncer é, é provocado por uma coisa emocional, a gente fazendo essa massa a reflexologia podal não seria uma boa para a gente curar o emocional e ainda por cima na lidar então, no foco? Não, segura lá, segura lá, Lucas. A questão do câncer a gente tem como contraindicado, tá nas contraindicações. É, então, é, é isso que eu queria saber. Isso. Então, para você exercer a reflexologia numa pessoa que tem câncer o médico que cuida dessa pessoa precisa estar autorizando precisa estar recomendando como uma terapia complementar lembra? é terapia complementar não é terapia alternativa então vai lá no seu médico pede, pede pro médico fazer uma recomendação o que, que você está liberado para fazer? ah, eu não posso fazer massagem então não pode ah, o médico me recomendou tem uma cartinha olha, me recomendou se o médico recomendar, começa a fazer o quanto menos mais. Se o médico recomendar. Quanto menos mais, para você trabalhar com segurança. Se... Deixa eu falar, só... São... Deixa eu complementar só um pouquinho. É, no caso aí, quem está quem com o problema e quem já foi curado, quem já, já teve alta, já fez as quimio. Eles podem receber ou também tem que ter essa recomendação mesmo do então, médico? Eu procuro trabalhar sempre com o máximo de segurança, porque sempre está sendo fazendo, sempre tem um acompanhamento médico, né? Quem passou por isso, vira e mexe e está lá fazendo acompanhamento, não está? Uhum. Então, nesse acompanhamento, de com o médico: olha, tô querendo fazer academia, fazer massagem, fazer isso, fazer aquilo, o que o senhor acha? O senhor autoriza ou não autoriza? tá bom obrigada eu trabalho com o máximo é porque, é porque, de segurança desculpa professor é porque esse exemplo que eu estou dando para você é de uma pessoa que há oito anos atrás ela já foi diagnosticada com vários cânceres hum. e o médico falou para ela que ela ia morrer e tipo e até hoje ela não morreu entende então é. tipo só ela tem dores mas só que ela não vai morrer, ela ela parou de ir no médico porque ela ia tanto no médico e os médicos falavam que ela ia morrer que ela, tipo ela ela acreditou nisso e, tipo, largou a vida, mas só que está aqui ainda há oito anos fazendo as coisas, entende? Então, tipo, eu quero ajudar, só que eu vejo que ela ela sente muita dor no corpo inteiro, sabe? E, tipo, eu quero ajudar dessa forma. Então, isso. tipo, como é que eu vou fazer se, se a pessoa não vai no médico, né? Então, é então, mais ou menos isso. E tem os é, aquela coisa, tem os pontos fora da curva, né? Tem os pontos fora da curva, né? Normal. Eu, eu acho eu... que eu acredito que quando o médico dá esses diagnósticos, né, ele dá esses alertas aí, infelizmente eles mais acertam isso do que erram, né? Porque, olha, é, o seu parente aí, a gente tá dando aí, deve ter X tempo de existência, fica mais com ele, mais carinho, mais atenção, coisa e tal, porque do jeito que vai... Né? Tecnicamente, dentro do que o médico estudou, coisa e tal, eu, eu vejo 30 dias para ele, eu vejo uma semana, eu vejo dois meses. Às vezes, esses dois meses viram oito anos é o ponto fora da curva. É, Lucas, eu acho que eu acho que é um grande trabalho já o que tu está fazendo, o fato de, de tu gerar uma energia positiva a ele mesmo, mesmo só ouvindo o que a pessoa fala, né se sentindo acompanhado, se sentindo solicitado, né? Isso é, uma, é um grande estímulo. Eu tive, eu tive meus avós também que morreram bem velhinhos e, e chegou uma época em que realmente assim, a saúde deles estava comprometida a um ponto de que só mesmo só mesmo a gente doando o nosso tempo, né? Deixando esses dias é, mais felizes, assim, do restante dos dias que eles tinham, né? Tenho certeza que isso aumentou o tempo de vida útil deles, né? Então, eu particularmente acho que é um baita trabalho que está fazendo, Lucas, ficando do lado dessa pessoa mesmo, que saiba que, que as, a gente não sabe nem o que, que vai ser daqui a um minuto, né? muito mais dizer o, que, que, o que, que poderá ser daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses. A gente sabe que tem uma força maior que determina todo o nosso futuro e a gente não consegue ter controle sobre isso. O importante é saber que a gente precisa estar neste momento presente, né? Não se preocupar Isso. tanto com o futuro, não se preocupar tanto com o passado. O passado nos pesa muito, o futuro nos deixa muito ansiosos. Seja presente com essa pessoa, que ela vai sentir essa energia, e eu acho que é um grande passo, assim, um pouco no ser humano, no crescimento, deu muito mais do dela, de ser confortável, do que ela sente, né? Enfim, as pessoas mais velhas eu preciso mesmo dessa atenção maior nossa. Maravilha. É isso aí, Pepe, você tem um perfil terapêutico fantástico, cara. Você tem um... Né? Todos que vocês estão aqui têm uma pegada terapêutica, né? Você tem um... Você tem um... Não sei, você tem um quê de terapeuta, cara? Parabéns. Parabéns. Eu, eu, eu, eu, eu sou o mais velho da família, tanto dos primos, né? Tem uma família grande com os primos agora são todos adultos então eu desde cedo eu tive que assumir é, ser o mais velho né uhum. eu, eu, eu perdi meu pai muito cedo então a gente aprende assim a amadurecer mais rápido né uhum. e eu vejo muito né o quanto é importante tu, essa essa essa dedicação às pessoas que dão um retorno incalculável né? então eu sou eu sou uhum. simplesmente eu sou grato Maravilha. eu sou simplesmente grato né? então eu tento tento sempre ter palavras positivas, Isso. né? Sempre deixar a pessoa já carrega a cruz dela, né? Porque a gente tá. vai fazer que pese mais, né? Maravilha. Então deixa eu dar uma dica para vocês. Então eu acho que a gente vai poder partir para encerramento, poder ficar aqui bastante tempo, né? Mas vocês se têm compromisso, enfim, a respeito de câncer, tá? É, também pegando a questão da rose é o mesmo exercício, tá? A questão área intestinal, que não estava legal com ela, eu, eu, eu entendo, assim, doenças tipo câncer, doenças autoimunes, que é o quê? É o corpo, presta atenção nisso aqui, é, é a pura essência do ser, hein? Pura essência do ser. É o corpo se rebelando. Rebelando do quê? Porque a pessoa ela não deu a devida atenção ao seu organismo, e o seu, o seu organismo, ele tenta, de alguma forma, conversar com, com você. O seu corpo, o corpo do nosso cliente, ele tenta, a todo momento, comunicar. A todo momento, comunicar. Ele comunicar chamando atenção, né? quando faz um exercício, o corpo se comunica, né? a gente sente o prazer do exercício, né? a serotonina, aquelas coisas todas, aqueles hormônios que afloram, né? a gente sente o bem-estar, ou seja, o corpo está contente, o corpo está feliz, após fazer uma caminhada, um exercício, o corpo sente-se bem. E o corpo também ele fica triste, fica chateado, quando a gente não cuida bem dele. E que jeito que ele fica chateado? Começa a dar uma dor de cabeça, começa a dar uma dor de estômago, começa a dar uma insônia, começa a ficar com depressão, começa a ficar ansioso e por aí vai. Ou seja, é o corpo chamando a atenção. Para quê? Para que a pessoa tome uma atitude diferente para o corpo continuar bem. Só que, de tanto o corpo chamar a atenção e a pessoa não dá atenção para o corpo, aí só chamar atenção não, não valeu a pena, aí o corpo começa a se rebelar. Aí começa, aí é o que eu chamo do desequilíbrio energético. Começa a dar um recadinho, não adianta. Dá outro recadinho, não adianta. E começa a dar tanto recadinho que não adianta, aí somatiza um severo desequilíbrio energético. <risos> severo desequilíbrio energético é o que se costuma chamar de doença. É uma forma que eu enxergo as coisas. Ah, tá com uma doença X? A doença X é igual severo desequilíbrio energético. Nós trabalhamos com o quê? Com o reequilíbrio energético. Ou seja, eu não trabalho com cura, eu não ensino ninguém a curar ninguém. Eu trabalho com reequilíbrio energético. Então, se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que você está fazendo, aquilo que você está aprendendo, promove o reequilíbrio energético do seu cliente, aquelas dores, aqueles sintomas, têm a tendência de aliviar, de sumir. Entendeu? Eu não, eu não fiz cura, eu não curo ninguém. Eu, prom, eu promovi o reequilíbrio energético. Então, no caso, vamos falar especificamente de câncer. As células do órgão atingido, presta atenção nisso, elas enjoaram, cansaram e disseram um basta, chega, cansei de chamar a sua atenção chega, cansei de chamar a sua atenção, aí elas se rebelam de um tanto o desequilíbrio se torna tão severo que elas acabam tomando ações próprias e essas ações próprias acabam gerando aí os tumores tal e aí esse descontrole celular por quê porque a pessoa ela não deu conta de entender que o corpo dela estava chamando atenção, atenção, atenção, atenção. E aí somatiza, em algum ponto do corpo, esse severo desequilíbrio, que ele pode se espalhar pelo corpo. Por quê? Porque a pessoa está toda desorientada, toda desequilibrada. E aí, por isso que o estímulo no pé, eu vejo como perigoso porque a célula, as células estão acometendo uma região do corpo, do órgão. A massagem, como a massagem vai estimular nível celular, nível energético, nível sanguíneo, nível tal, o meu receio é que essas células bronqueadas chateadas, peguem uma carona nesse fluxo de energia e comece a se alojar em algum outro ponto do corpo. E aí você alastra a situação. É esse o meu receio. Por isso que eu coloco o professor. Como indicado. Professor, isso se refere também a quem tem aneurisma cerebral, porque eu tenho uma irmã que tem a isso. A tudo. A tudo. Tá certo. Tudo. Aquilo que somatiza como doença, para mim, ela não. Amanheceu o doente. A doença não. Ah, tô bem, aconteceu a doença. Para mim, não acontece dessa forma. Para somatizar doença, existe um caminho. Aí eu tô no caminho e o destino é doença. Aí você vai, destino é doença. Esse, esse, essa ida, esta, este caminhar é o desequilíbrio energético. Tô desequilibrado e continuo. O corpo tá dando recado. Algum mal-estar, alguma coisa, alguma coisa. Ah, não, tô indo, não tenho tempo para mim não tenho tempo para mim, não tenho tempo para mim, não tenho tempo e vou indo. Não tenho tempo para a família, não tenho tempo para o lazer, não tenho tempo para passear, não tenho tempo para ir para a praia, não tenho tempo para ir para a praça, curtir o sol, né? do jeito que o Lucas está aí passeando, né? também quem estava aí, o, o nosso outro amigo do Rio Grande do Sul também, o Pepe, também estava dando, dando um giro, uma passeada, ah, eu não tenho tempo. Ah, tudo bem, o corpo seu fala, tudo bem, fazer o quê? Só que isso vai pesar para você. E, no futuro, vai somatizar alguma coisa que você não quer. E o corpo avisa. Então, a gente tem que ser inteligente o suficiente para entender os recados do corpo. Este assunto que você pode levar para o seu cliente é lá na terceira, quarta sessão. É um assunto pesado, é um assunto denso, difícil de lidar. Professor, posso falar um pouquinho? Pode. é Dois minutinhos. Assim, eu... Eu sou de, do interior de Piratini, Rio Grande do Sul, eu trabalho desde cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, 12 anos eu já fui trabalhar em casa de família e tudo mais. Então, meus últimos anos foi trabalhando como auxiliar de copa e limpeza. Uma empresa, eu trabalhei por 11 anos, hoje em dia, graças a Deus, estou aposentada. Mas nessa empresa que eu trabalhei, tinha alguém com dor, Tia Ivone, como eu era chamada, carinhosamente, eu ia lá, fazia massagem. Uhum. Ajudava pessoas com crises e tudo mais, eu sempre ajudei com palavras e automaticamente fazendo uma massagem no ombro, sempre assim. Então, a tia Ivone estava ali para todas as horas, como se diz. Né? Então, hoje em dia, eu tô em casa, tô Descobri o senhor na... no Face, e ontem mesmo conversando com a minha irmã, minha irmã tem problema de depressão pós-parto já há muitos anos, e uhum. fibromialgia também eu conversando com ela, e ela me disse assim, ó, oh, sou a tua primeira cliente. Hum. Então, me inscrevi Não. no curso Madden, que eu acho que, é, pelo que eu leio, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo os seus vídeos e tudo mais, eu quis fazer o Madden, que eu acho que já me ajuda bem mais do que eu estou precisando. Outra coisa, até anotei aqui, eu tenho gordura no fígado, e essa semana eu estava me sentindo ruim, e acompanhando as suas aulas, eu fui para os cinco elementos. Uhum. Eu, sempre, assim, eu sempre fui tomei chá, eu sou muito de fazer chá, tomar chimarrão, como uhum. todo mundo está vendo aqui, eu tomo meu chimarrão. Uhum. E, e aí eu tomei, sempre fazendo chá para o fígado. Uhum. Aí essa semana, tendo essa esse, essa esse acompanhamento, eu comecei, entrei nos cinco elementos, eu vi que eu não precisava tratar o fígado. Eu tinha que tratar o que estava alimentando o fígado. Aí eu fui nos cinco elementos e realmente eu fui para o pulmão, porque eu tenho asma, mas recorrente a intoxicação, por o um cheiro de tinta. Aí eu fui para o chá que me ajuda muito, que é o chá de hortelã. E olha, o senhor não tem noção como me ajudou. Yes. Então, assim, vale yes. muito a pena, sabe? Aí eu conversei com meu marido mesmo, que a gente mora só nós dois, e quanto à massagem também, ele tem problema de coluna, ele tem hérnia, ele é motorista de aplicativo. Uhum. E ele, assim, ele está encantado com as massagens que eu faço nele, que é uma vez na semana. Ele já me perguntou, não pode fazer todos os dias? ó, ah, não... oh, vai deixar ele animado, hein? Não pode deixar é, ele é... é verdade. Então, são coisas assim, vou tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito chegada a pessoas de idade eu cuidei uma tia minha também, tia da minha mãe, e eu fazia uhum. muita massagem no pé dela, porque as pessoas são muito carentes também, né? Uhum. Então, ela sempre dizia assim para mim, tu tem mãos de fada, ela já é falecida hoje em dia, dona Aida, e ela dizia para mim, tu tens mãos de fada, ela dizia, e agora, hoje em dia, eu vou, com o curso, eu quero pôr em prática minhas mãos de fada com a sua Isso. ajuda. Isso. Aí, no Rio Grande do Sul, né, tem a Jusce que ela é do curso passado, né? Acho que vocês já conhecem a história dela, já viram o depoimento sim, sim, dela, sim, sim. né? Ela está trabalhando, está faturando muito, e no condomínio que ela sim, vai vender, o pessoal apelidaram ela de Fada dos Pés. É, né? viu? Então, ela já até colocou no perfil dela no Instagram a Fada dos eu Pés. Vi. Né? Eu vi, eu vi. Então, é isso. E eu quero dizer assim para o Pepe, a praia aqui do Cassino, que eu moro bem próximo à Praia do Cassino, também vai ter uma reflexologista isso, aqui, então vamos, legal. ele de Santa Catarina e, e a Ivone de, de Rio Grande, do Cassino. Que bacana, que bacana. Muito obrigada, Obrigado, obrigado Ivone. Tô obrigado, muito Ivone. Feliz. Sucesso para ti também aí, tá, minha amiga? Muito obrigada Sucesso a você, você também. Ivone. Pessoal, eu tô que nem o professor eu... aqui, eu tô anotando o nome é... do, dos colegas, né? Isso. Porque a gente tá em sala de aula, né? isso. Então, deixa eu... É, a gente Obrigada. poderia ficar mais tempo aqui, mas eu preciso finalizar. À noite a gente vai fazer uma aula surpresa, né? Quem já está sabendo, hoje eu vou fazer uma aula extra de perguntas e respostas. Quero todas vocês lá, todas e todos. Vou pedir, gente, carinhosamente para vocês criarem uma postagem no Instagram. Vocês já viram que dá resultado. Crie uma postagem no Instagram. Quem está anotando, sabe? Quem fez as aulas anotações... Bate uma foto da sua anotação e fala, olha, primeira consultoria que eu fiz com o professor Roberto, a turma e tal, comenta o que você quiser e publica no Instagram e me marca no Instagram, tá? Me marca lá no Instagram. E quem eu não sou ainda, que eu não estou seguindo aí no Instagram, é, manda um oi também para mim, para eu poder seguir vocês, que eu estou só seguindo aluno, que tem muita gente que pede para mim seguir, mas eu, eu tomei como critério de só seguir aluno agora. Porque senão eu não sei quem é e quem deixa de ser. Só queria perguntar uma coisinha. Diga. Bem rapidinho. Ah, acabei de marcar com a minha vizinha. Né, comentei para ela, vamos fazer uma massagem de tarde e tal. Aí ela disse, tá, mas já não sei o quê. E aí ela disse: Ah, pode ser, porque pior que tá, não fica. Hum. Ai. <risos> já, já me balançou um pouco assim, porque ela é toda problemática, ela tem... Eu, ó, vou dizer é... para você, segura um pouco, Edna segura um pouco quanto mais complicado é o cliente mais eu coloco a minha faca nos dentes foi Isso o que eu pensei mas eu vou é mostrar algum... para ela como eu vou curar Isso. ela da fibromialgia tá. oh, ela tem fibromialgia só... então ela tem dor intensa. Eu... segura um pouquinho, Olivia Rodrigues Dá uma desvirada no seu celular, que você está de ponta cabeça para nós. Pelo menos para mim, está de ponta cabeça. Você está totalmente virada. Isso. Isso, agora sim, Livia. agora ficou bom. Então, diga, Edna. Ah, é que, assim, é como algumas colegas já falaram, eu também achei o senhor no Face, me aposentei faz um ano e pouco, mas estava em casa fazendo N coisas. E sempre procurando uma coisa assim, não, eu quero fazer algo a mais para mim, para os outros... E aí achei o senhor assim, pá, me inscrevi para assistir, hoje se for procurar não acho mais, porque eu vou falar como eu encontrei, não consigo achar, muito bem feliz. E aí já pensando nessa minha vizinha, que a gente é, conversa muito e tal, e ela tem todas as dores imagináveis, dia e noite, noite e dia, como o senhor já passou nas aulas da semana marido, ah, baixo, o marido sabe. fica, né? Pô, mas tu tá sempre com dor. Ah, mas tu, não parece que tu... Essa história é toda. E aí agora eu falei para ela e ela me respondeu isso, né? Mas eu pensei, não, eu vou estimular devagarinho e vou dar jeito. Com a ajuda do senhor, tô assim, bem empolgada, feliz, porque eu acho que foi a virada de chave para a minha vida, porque eu sempre pensei em fazer alguma coisa, ah, vou fazer curso disso, faculdade daquilo, fiz, costura, um monte de coisa, uhum. mas eu queria aquele algo a mais, assim, e estou certa que agora eu achei, e vou ainda complementar meu meu financeiro da hora para frente, se Deus quiser. Com certeza. Então, o senhor me disse que eu posso, ficar faca nos dentes, para cima da vizinha. Isso, <risos> é, foco, foco na cliente sabe estude estude o caso dela lembra cada uhum. cliente é um cliente você precisa estudar o seu cliente eu não quero formar uma turma de copiadores de protocolo não Sim. quero formar isso eu quero formar uma turma de reflexoterapeutas é, porque, assim eu já tenho eu vou pensando na semana quando vocês assistindo o senhor eu já ia pensando é, nas minhas vizinhas, na comadre, na vovó, naquela menina muito agitada, amiga, então tem algumas amigas que tu já tem a ficha técnica delas por natureza, né? Então, eu falo, mas no que que eu vou poder ajudar ela nesse ponto? Então, agora eu acredito que eu vou conseguir ajudar muita gente e ainda melhorar meu financeiro, como o senhor disse. Isso tudo ajuda, né? faz Sim. parte dele. Legal, seria isso fechava isso para você. Próximo a gente começa mais. Maravilha. Eu, eu, professor, eu só vou dar mais uma palavrinha e daí eu já vou me despedir do grupo, mas eu eu, eu gostaria de dizer para a Rose, né que acabou de falar agora, foi, né? A Rose, né? A Edna. A Edna, perdão. Edna que Edna, eu já fui um bom vendedor, sabe? Quando eu trabalhei em umas lojas, aí eu fui um bom vendedor e eu aprendi que a gente a gente induz o nosso cliente a fazer exatamente o que a gente quer que ele faça a partir do momento que a gente fala, ó, você vai ficar bom, essa terapia é para você, uhum. a sua saúde daqui para frente está melhor, você vai se sentir, ou seja, joga energia, joga frases positivistas para ela que o subconsciente vai, vai trabalhar sem ela saber, ou seja, os, os nossos resultados vão ser positivos muito mais rápido. Viu? É bem é o, que é que o que eu penso. É. Obrigada. É. Eu tenho a fama de que eu vendo até casa pegando fogo. Então, smart. como que eu não vou, como que eu não vou dar jeito de, de resolver o probleminha? Não, não tem. Se Deus quiser, gostei da tua dica, Pepe. Obrigada. Meninas, meninas e meninos, poderia ficar com vocês aqui um monte de tempo, mas a gente tem outros compromissos. É, eu creio que vocês também têm mais compromissos. A gente se vê à noite, quero ver vocês à noite na aula, tá? Publiquem que vocês compraram o curso, publiquem, avise todo mundo, que as pessoas, só de saber que você está fazendo o curso, eu tenho certeza que já vai ter gente querendo agendar. Porque só de publicar no Instagram que vocês estavam fazendo o curso gratuito, agora você fala, ó, agora eu comprei o curso do professor Roberto, eu tenho certeza que vai chover gente querendo agendar com vocês. Olha, a cortesia que a gente ensina vocês a, a dar cortesia é se for necessário. Não é obrigatório que você, para começar a exercer a profissão, você precisa começar dando cortesia. O lance da cortesia é uma carta na manga sua, que você faz esporadicamente. Ah, eu não tenho ninguém. Vou dar cortesia. Beleza. Ah, Semana, sabe? Pega no calendário, pega no calendário do ano, ah, tem a semana da vovó, semana do vovô, semana do namorado, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. Anotem, peguem uma relação de dias comemorativos, aniversário da cidade, aniversário disso, daquilo, aniversário do seu espaço terapêutico, seu aniversário. Olha, eu estou fazendo aniversário, mas quem ganha o um presente é você. Chama o pessoal, você tem que ser criativo. Entendeu? E aí você dá lá 10 cortesias ou uma semana de cortesia. E assim você vai lotar de pessoas que te conhecem, e assim você vai ter o cliente que vai te pagar 50 reais cada sessão. Você vai fazer 20 dias no mês e vai levantar 4 mil reais por mês. Tá bom? Professor, eu posso dar uma dica bem rapidinha? Você falou dica. de indicação. Eu fiz um post no meu Instagram e coloquei. É que a cada cinco pessoas que uma pessoa me indicasse, essas cinco pessoas fechassem, ela teria a cortesia. Uhum. E tem dado resultado. Aí, ó, tá vendo? É criatividade: tem que criar, tem que inventar, bolar, se permita, se permita criar, inventar, renovar. Faça igual o Walt Disney, né? Quem conhece o Walt Disney? Todo mundo conhece o Walt Disney, né? Dos filmes, da televisão tal. O Walt Disney, quando ele estava lá criando os filmes dele, né? ele tinha a sala daquilo que era possível, pela tecnologia que ele tinha naquela época dele, e ele tinha uma sala da fantasia. Na sala da fantasia, ele pensava tudo. Muita coisa que o Walt Disney pensou na sala da fantasia só foi existir depois da morte dele, que estava muito além. Então, se permita... Entra na sua sala da sua fantasia e se permita pensar algo diferente. Tá bom? Criançada, beijo para vocês, beijo a todos, abraço para os meninos e para as meninas também. A gente se vê à noite, tá bom? Legal, e a gente vai publicar esse vídeo no YouTube. Legal, tchau, tchau, a gente se vê. Beijo, tchau, tchau. Maravilha. Tchau, tchau boa tchau, tarde. Tchau. tchau, gente. Tchau, gente. Tchau,